Capítulo 10 – Na Mesma Moeda A locomoção se mostrava difícil para mim. O ambiente por onde caminhávamos dava-me a impressão de estar impregnado de energias densas, as quais, praticamente materializadas, impediam a livre movimentação. Não passou muito tempo para que eu me sentisse exaurida, e ficasse muito atrás dos novos colegas de infortúnio. Pelegrino foi quem solicitou ao Valdo, que chefiava literalmente o grupo, para que parássemos por um instante, a fim de que eu pudesse me recompor. Mal conseguia articular as palavras, e isso por dois motivos, o cansaço em si, e a dor que gradativamente aumentava em todo o meu órgão fonador. Fazendo enorme esforço, eu disse, Não sei o que está me acontecendo. Mal consigo respirar direito. Pelegrino foi quem veio em meu socorro, informando. Tenha paciência porque esses sintomas se devem à nossa reação às energias do local que estamos atravessando. Nesta cidade já aprendemos, na prática, que existem bairros inteiros ou, às vezes, parte deles com uma energia mais adensada. Valdo, que conhece um pouco mais desse assunto, poderá explicar melhor. O líder pareceu gostar de ser citado com um certo grau de bajulação pelo colega. Aproximando-se... Disse, convivi por um período, depois que fechei o paletó no plano físico, com um sujeito que também perambulava por essas bandas e se dizia um profundo conhecedor de técnicas de magnetização, entre outras matérias semelhantes. O orgulhoso não quis me ensinar muito, mas... Em certa feita, me informou que esses ambientes mais densos têm relação direta com os pensamentos das pessoas que convivem e vibram de forma semelhante, criando individual ou coletivamente suas atmosferas particulares. Esta região da periferia em que estamos transitando é palco de muita violência devido ao tráfico de drogas e às disputas por territórios, entre as facções. Se você prestar mais atenção, poderá notar a quantidade de gente morta como nós que vaga por estas bandas, muitos deles como verdadeiros parasitas dos dependentes que por aqui vivem ou circulam atrás dos produtos que necessitam. Outros indivíduos colam-se literalmente àqueles que lhes tiraram a vida, buscando uma maneira de se vingar. Isso quando tem consciência do que se passou com eles. Todas essas tramas aliadas ainda ao profundo abandono em que vivem essas pessoas criam uma atmosfera pesada que podemos sentir em grau mais acentuado. O assunto despertara-me interesse. Procurando vencer as limitações que experimentava, questionei. Então, pelo que você está dizendo... Existem locais melhores em matéria de vibração? Mais ou menos, porque quando não é uma coisa, é outra. O mesmo pode ocorrer por outros motivos, tais como a ganância, a sexualidade exacerbada, as intrigas, as maquinações assassinas e uma gama enorme de objetivos mesquinhos, criando a atmosfera psíquica que lhe é inerente. Percebi que o Valdo não parecia ser tão desinformado assim, pela forma como esclarecia determinados pontos. Decidi adicionar mais uma pergunta. Não existem locais onde a atmosfera esteja em melhor condição? Sim, mas não costumamos entrar nessas casas ou instituições, porque verdadeiros alos energéticos circundam esses ambientes, não permitindo a entrada quando possível, somente com a autorização daqueles que se postam como verdadeiros vigilantes na nossa dimensão. O tal sujeito que me orientava disse-me, certa vez, que essa atmosfera está relacionada às criaturas que procuram manter seus pensamentos mais elevados, utilizando para isso o recurso da vigilância e da prece. Como nunca fui afeto a esses particulares, porque sempre achei que religião ou qualquer coisa dessa natureza foi organizada por pessoas ambiciosas, procuramos, tanto eu como os meus dois amigos, nos afastar desses locais ou de determinados médicos ou enfermeiros, sei lá de onde vem esse povo, que circulam por essas bandas socorrendo os que estão mortos e completamente alienados. Como temos consciência do que se passou conosco e estamos voltados para os nossos projetos de justiça, não damos qualquer oportunidade para os carolas se aproximarem. Toninho, que o via atentamente, pedindo a palavra, confirmou. O vado está coberto de razão. Essa gente que às vezes aparece como se fossem fantasmas, vem com essa conversinha de meu irmão dali, minha irmã daqui mas não nos convence com seus apelos de natureza evangélica, querendo nos converter, dizendo inclusive que as nossas pretensões de fazer justiça estão equivocadas, porque só Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Valdo, notando seus pontos de vista reforçados, mais uma vez voltou à carga. Excelente, Toninho! Essa história de ficarmos aguardando que o tempo eduque serve para esses otários que se deixam enganar dentro das igrejas ou instituições que se assemelham O que nos move é procurar devolver na mesma moeda. Certo, meus amigos? Os outros dois confirmaram de imediato. Depois daquele discurso todo, mais convencida, eu disse. Concordo com você integralmente, Valdo. Vamos fazer com que aqueles que nos devem quitem as suas dívidas. custe o tempo que custar. Mas recuperada e motivada pelo apoio que recebia, pedi para que retomássemos a caminhada. O nosso líder, me endossando, finalizou. — É isso mesmo, menina! —